Oi, pessoal, como é que vai? Hoje a gente vai aprender a fazer música com o Scratch Então a gente vai criar um, um instrumento, que hoje vai ser o piano Mas vocês podem criar qualquer outro Aqui eu subi um cenário que é de teatro, que já tinha no próprio Scratch E eu subi dois atores Eu subi o pandinha e eu subi o piano O piano, a gente vai ver em fantasia aqui Que tem oito formas do meu piano Então tem oito fantasias do meu piano, numeradas de um a oito a primeira é o piano com as teclas brancas aparecendo a nota de Dó até Si. A segunda, você tem a nota Dó colorida com um roxo meio azulado e assim por diante. Porque eu quero que apareça que a gente está tocando aquela tecla e isso fique visualmente na tela para quem estiver tocando. Beleza? Então vamos agora para código lá no pandinha, em eventos. Quando a bandeirinha verde for clicada, a gente vai lá em aparência agora e vai falar alguma coisa. O que a gente vai falar? Vamos contar, né? Vamos fazer uma música? E aí, como fazer essa música? Use seu teclado das letras A até J. Eu não vou explicar muito mais, porque eu vou botar essas explicações mais detalhadas nas instruções do jogo. Então, não tem muito que meu panda ficar perdendo um tempo com isso, correto? Agora, lá em piano, eu vou começar também com eventos. E quando a bandeirinha for clicada, eu quero que a aparência seja sempre a número 1. Um. Eu quero que ele sempre comece com a aparência 1. Um. Isso vai ser importante para a gente sempre aparecer com um piano limpo aqui E dá realmente essa sensação de teclas sendo tecladas, sendo apertadas tá? Então vamos para agora eventos Quando a nossa tecla E é aqui a tecla que a gente vai colocar é a letra A Que a gente vai começar com a, com a nota Dó A gente vai lá em aparência E vai mudar a fantasia Para número 2 que é a fantasia referente à tecla Dó colorida. E aí a gente vai lá em instrumento. Se para você não aparecer a extensão instrumento, vocês vão aqui no canto esquerdo inferior em adicionar uma extensão e vão clicar em música, que vai aparecer essa opção para vocês. Mudar instrumento para piano, que é o instrumento que a gente vai estar usando, tá bom? É, a gente vai colocar aqui: toque a nota X por tantas batidas. Aqui vocês têm como escolher é, né, o dó entre mais grave ou mais agudo. A gente, eu vou escolher esse daqui. E as batidas aqui significa a duração da batida. Então, se eu colocar 5. Vocês veem que a batida dessa sonoridade do dolly fica por muito mais tempo. Então aqui se a gente colocar, eu acho que 0.5, já é suficiente para o que eu quero fazer. A gente vai lá novamente em fantasia, e vai mudar a fantasia para 1. Um. Então vamos ver em ação, só para vocês verem como é que funciona um e depois a gente vai... Praticamente copiar e colar aqui e mudar algumas coisinhas Então iniciamos, vamos começar uma música Aham. Viram que dá essa sensação de uma nota sendo tocada? Então agora a gente vai copiar basicamente esse bloco de, de código E a gente vai fazer isso para todas Então aqui eu vou botar para Fantasia 3 não vai ser mais a letra A, vai ser a letra S, então vou lá buscar a letra S. Aqui vai ser a nota seguinte, e fantasia 1 um, novamente. Aqui a letra que a gente vai usar vai ser a D, a fantasia vai ser a 4... Aqui a gente vai deixar um e aqui a gente vai colocar essa terceira. Isso vai adiantar um pouco do nosso processo porque são basicamente caixas iguais, porque a gente não está mudando muita coisa aqui né? dentro disso. Vou botar um embaixo do outro porque fica bem mais fácil da gente visualizar assim, tá bom? 5... Ali era a letra D, então agora vai ser a letra F. Vamos copiar essa novamente. Letra F, agora vai ser a letra G. Estamos chegando lá seis cinquenta e três, e aqui não vai ser mais cinquenta e três, vai ser o sol, dá também para fantasia um, agora a tecla H fantasia sete. A gente vai mudar a nota. E, finalmente, a tecla J, que vai ser a nossa oitava fantasia e é essa penúltima nota aqui. Vocês estão vendo que aqui ela vai aparecer em B, em A, em G, que são as notas, né? Mas aqui eu coloquei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si no visual para ser um pouco mais simples para quem não tem nenhum tipo de contato com música. Sim. Eu poderia ter criado um, um piano com mais uma tecla e aí fechar ele aqui, tá vendo? No Dó novamente, mas eu preferi deixar assim. Vamos brincar um pouquinho agora? Então, começar nosso fiozinho. Do Ré, Concluído. É legal porque de fato parece, parece que a tecla está sendo teclada, né? Parece que você tá apertando aquelas teclas e ela aparece ali para você visualmente. Então é isso, gente. Curtam bastante, criem outros, outras músicas com outros instrumentos. Aqui, em instrumento, ó, vocês vão ver uma lista legal de instrumentos aqui também. Então, vocês podem. Escolher entre pelo menos 21 instrumentos ali Diferentes, violoncelo, violão, guitarra Imagina que legal fazer um violão ali, seria bem bacana, né? Então E também pode ser uma ferramenta interessante Para aprender música de forma divertida é, Sem ter um instrumento em casa O que vocês acham? Legal, né? Então, até a próxima Tchau, tchau!